Salve galera, ai quem fala é o Thomas. Eu tô pensando a desistir do canal porque ninguém dá apoio para mim, eu faço vídeo no canal por diversão, mas eu não entendo porque eu não tenho mais diversão como antes, então por enquanto esse vídeo vai ser o último vídeo do canal. Tchau.